Quarta temporada de Cobra Kai, a série baseada nos filmes de Karate Kid, se aproxima cada vez mais. Reunimos algumas informações e detalhes que sabemos acerca da quarta temporada de Cobra Kai. What's on? Protagonistas William Zapka e Ralph Machiel voltarão para a quarta temporada de Cobra Kai como Johnny Lawrence e Daniel Larusso, respectivamente. Na quarta temporada de Cobra Kai, Daniel e Johnny trabalharão em conjunto com Chris. Sam Larusso e Miguel Dias também voltam e podemos esperar rever Hulk, Demetri, Robby, Tori e o grande vilão Chris. A grande especulação em torno da quarta temporada de Cobra Kai se concretizou. Terry Silver, o vilão de Karate Kid 3, o desafio final em 1989, voltará para atormentar Daniel Sam. A confirmação de Terry Silver na quarta temporada de Cobra Kai foi feita pela Netflix em maio de 2021, com um teaser estrelado pelo vilão. Thomas Ian Griffith, ator original do personagem, volta para repisar o papel. Griffith estava longe da atuação desde 2007. Os novos episódios serão lançados na Netflix. Nessa sexta-feira, 31 de dezembro de 2021. Dois personagens muito queridos pelos fãs de Cobra Kai ficaram de fora na terceira temporada. Estamos se referindo a Raia e a Aisha. Será que eles voltam para a quarta temporada? Na terceira temporada, Miguel voltou a andar com a ajuda dos métodos do Sansei Lawrence, mas ainda está longe de estar 100% recuperado e apto para lutar. Desiludido com seu pai e com seu antigo Sansei, Larusso, Hobbit decidiu abraçar outro mentor que lhe estendeu a mão, Chris, para a felicidade do rapaz que ainda não sabe onde está se metendo. Johnny Lawrence decidiu deixar o Cobra Kai para trás e formar um novo dojo, o Karate Presas de Águia. No último episódio da terceira temporada, enquanto Johnny e Daniel se reencontravam com a ex-namorada, Ali Mills, os alunos da Cobra Kai invadiram a casa dos Larusso e enfrentar o miyagi -Do e o Karate peso de águia, em uma verdadeira batalha sangrenta. Ah, e você acha que já acabou? Não, não acabou. Cobra Kai não vai terminar na quarta temporada, muito menos na quinta. Aliás, ainda vai demorar um bom tempo para que os fãs vejam a conclusão da série. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de Cobra Kai.